O Thread cômico. respondeu por que começou a falar de política Isso tem um grande problema, tá ligado? Enfim, cara, esse problema é a mudança de público, véio. Ele, no vídeo dele, respondeu por que começou a falar de política no último vídeo dele E foi porque pediam, né, por causa do público que ele e tal E ele ganhou mais haters, mais públicos, velho. E agora que vem o problema, o canal dele Antigamente era de anime, cara. Certo, ele era o falava de anime, não sei o que e tal. E o público se trocou o público. Queria falar sobre política. O público queria falar sobre né, discussão política e tals. E aquilo também tem outro problema. Ele teve que pesquisar mais informações. Por exemplo, ele dizia o nome de um personagem de um anime errado. Tudo bem, dá pra relevar, mas agora ele compartilhar um fake news pra influenciar as pessoas. Já não é tão certo. Então. E ele disse isso e tal, que tem benefícios e malefícios e que todo sacrifício tem um problema e tal. E aqui ó, a troca de público, ela fez que o canal perdesse público antigo, que era de anime, era otaku, era mais jovem. E ganhasse inglês, um público novo, que era mais velho, que falava sobre política, que queria discutir esse assunto. E isso tem um grande problema, a troca de público. Os vídeos que ele faz sobre anime, por exemplo, se ele faz um vídeo sobre anime, esse vídeo não vai ser tão assistido porque ele quer falar sobre política. Porque são pessoas que não acompanham tanto anime. Mas todo vídeo sobre política, as pessoas que estão lá, né, por causa de, de anime, não vão assistir. Então, essa troca de público foi ruim pro canal dele, tá ligado? Realmente né? ele ter trocado o público de anime pelo público de política. É aquilo, eu acho que o canal dele é muito bom, mano o problema foi realmente isso essa troca de público porque o canal dele já não vai ter aquele um público antigo que assistia agora o público que estava lá porque o anime saiu entrou o público gostando de política e isso é um problema porque o canal vai pegar menos view do público que gosta de anime tá ligado mas enfim se você gostou desse vídeo deixa o seu like mano se inscreve no canal abre o sininho se liga também compartilha porque com 500 inscritos vai ter o quê potencial e também porque eu sei que esse vídeo está incrível então tchau até o final, mano. Então, não sei que o vídeo tá bom, né? Então é isso, gente. Tchau, galera.